Quando a Amarelinha entra em campo, só a vitória interessa. E na Colômbia, nossas meninas querem largar na frente pela classificação. Dia 9 de julho, 9 da noite. Brasil e Argentina. É estreia, é clássico, é Copa América Feminina. E você vê aqui, no SBT.